mada mada mala mara mar bat mat mat mat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat Caralho, fora por cima, ah, tá, tá. Matei o outro. Cuidado que tem cura aí. Tô chegando. Dragou, daí, dragou! Tô tentando. Matei dois. Três. Eu tô bubado, que? Eu tava muito puro, eu vado nesse live. Que Ó, dá oh, pra não ser culpado aí. Relaxa, porque isso aqui eu não me encargo nesses assim, há 50 anos. É, nem nesse jogo faz tempo, hein. Ui! Que eu pego. Mata! Ua. Ai! É Ai, peraí, aí, tem aqui atrás. Tem. Matou? Já morreu, já matou. eu faço alguma coisa desse eu Eu voltei tá. Eu ia subir aí, porra. Tô de ult, tô de ult, tô de ult. o ult na cara. Agora eu vou agora vai. Outra Buburi. Brilha, Buburi. Brilha Buburi. Brilha, Buburi. Matou, matou, ele, <risos> eu gravei isso, velho. Eu vou isso é, o aqui, vai, bora. Ó, ó, ó. ó, ó Meu Deus, ninguém me ajudou, velho. Ó o baixo ali, que ele ignorando o baixo. Ó o baixo tirando escudo. Ó o baixo tirando tudo na cara. Ó né? o baixo matando teu amiguinho. Ó o baixo te matando. Véio. Ele ignorou o baixo na caga tirando nele, velho. Não é muito 144 meu irmão, tem uma obrigação de acertar. Eu sou eu, tô, jogar tô, de jeito que é muito 144. Quando deu uma aqui. E de mim, e de mim, e de, mim, e de, mim, e de mim. vai morrer, cara. Todo marcado, todo marcado, Gol correu. Olha marcada. O meu sonho é jogar dizendo no monitor 144. Ele ainda tá errando bala. E é todo o treto mesmo. Olha a bolsa. cabo o Vai, vai, vai com o povo Raid desse acertado eu tava tirando nada, uma <risos> porra do <A. risos> na minha frente ela Por isso que eu desço Tem que tirar metade do HP E já puxado na bala é Aí ele é morre Tá refil tá Ai eu voltei Ai puta que pariu Ai falou Batei tá Ui o azar é por aqui Hiper morto. Deixei o Junk e o Hiper Low. Sari Low. Tô fechando em cura. Mato bicho morto. Ah, morri! Eu tava tão bem de três. Essas coisas acontecem. Parece um moteluno pra caralho. Pô. Parece minha rola. Pô. Mas o jogo quer que eu jogue sabe o que? De healer. O jogo me quer rilando. Os seus cus assim eu metendo a seus cusos. Ai, caralho. Porra, assim. Lá, puta que o pariu. Não, mentira. Nossa, assim, ah, um, messe um, messe um, messe um, messe um. E ah, um. aqui, ah, <risos> yeah, galera? Caralho. É meio difícil aí, viu? Tem raça cura. Tem duas torres numa moto, velho. Entendei. Olha aí, duas torres numa moto! Eu tô com oito de HP, véi! tô com 8 de HP! Joguei sem rio? Uh. Ai, me puxa, me puxa com bolha. Deixa a torre aqui, velho. Vamos fazer as tropas das torres aqui, ó! Bota um na esquina na direita, olha aí! Olha aí! <risos> <risos> é a tropa de, das torres! As duas torres, é sem os anéis, as duas torres. Olha aí, olha pra carga, olha pra carga, olha pra carga. Como é que elas estão? Caralho. Caralho. Nossa. Olha as torres motivadas. Olha as torres motivadas. Olha as torres. Torre... Ah! estou Eu fui gritaria. Ei! Esse menino tá pegando. É porque a gente tem problema de dióxido de cura. Eu quero todas as cura pra mim. Quadra maraca, careca! Eu tô tentando, mas não dá, porra! Tá 40k separado ali, velho, se tu daí vai ir, eu morro! Tô só enchendo o saco aqui, velho, eu sou tanque, velho. Tu é, tu é o quê? Eu tô tanque aqui, ó, tô tanque, velho. aqui vou lá pra frente. É, cara, vim pra cá, porra, pra ter espaço, pelo não... amor oh, Deus! Eu tô com o mal do Genji, pô, eu não posso ficar muito tempo sem, sem avançadão, pô. Tem uma até esse de vocês aí, viu? Herolos nunca morre. Eu tô com o mal do Genji, pô, eu fico me pra não pular lá, velho. Essa atualização tem o que? Eu Eita hoje, porra, né? tudo por cima aqui, ó. Ele jogou coisa pra tu, velho. Vai, vai! Ele pode tirar, mas ele vai usar aqui, porra. Eita porra, agora me curando. <risos> Já me curando. Se, eu, se, eu -se é Ah, não, Ah, mas tá muito longe por essa vou nesse caralho não Ai eu caí cair com em cima da porra da... da puta assim... Ah, não, não é da novo, porra. Né? Ai, ai, ai, ai Ainda bem que sem bala Ai, caralho! Eu, eu morri ainda! Que mentira! Tá <risos> aí não tem como não, pô, tá se acertando um HS, velho, Tirando o caralho, matei o hélio do rosto. Tá, tá mais novo. Tá, tá mais Ei, dragão, meta uns Black Dragon aí, velho. Se -se Vou meter, velho. nunca morrem. Eita porra. Nossa, bom, a Ida me pegou, tem um, uma atrás, uma atrás. Vai, vai, vai. Vem cá, vem cá, vem cá. Tá eu tá. muito pistolado. Essa na ia se fuder se não tivesse feito um bicho aí, viu? Não sei o que eu fiz, mas eu fiz, acho que eu joguei o shield. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, na hora que ele foi descarregar o, o tambor, ele errou. Eu acho, na minha cabeça é assim. Pra... Não sei se pegou, bloqueou. Ai, come! Oooooooooooo! Oh. Oh! Oh! Oh, <susurr> É isso, Até eu, meu filho, saí do cacete. Quer dizer que os Gustanck estão se fudendo mais agora? A armadura se fudeu, foi? Dá speed aqui, porra! Ai! Ô, gente, você é por isso, não? lhe resto, cadê? Desapareceu? Não, Sumiu! A Cimetra tem cara é com ela, mas ela tomou com o Edson. Não veio perfeito. Jogada da partida.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 de ah, de novo! Toda vez é isso, velho. Ninguém protege. Eu tava longe, caralho. Vamos pra cima. West, ash, um, ash lá em cima. Bora, derrubei todo mundo. Tem um Ash lá em cima. É o placar, velho. porra, que isso? O que é isso? Eu tava mexendo no fundo de vinado passou um bicho vermelho na minha tela. Porra é essa? A bola moira. Né? Uma granada tá com com Olha, segundos, não Tira, eita. Tá com S macro Ai meu Deus. Não, é uma um, Widow é porra é. Boa. Isso, tô aqui segurando. Onde, é, onde, é, onde é que com o Rica tá dando TP? Ele já foi, foi sem rato? Não. Eu não dá morrer, vou morrer. e Ih, chegou bom pra luz. E acabou.